Poema, Ano Novo Lá se vai mais um ano, menos um ano sobra pela frente, mais um ano pela frente, como sempre. Lá se vai mais um ano, menos um Natal para passar, menos um fim de ano, mais um Carnaval para chegar, como sempre. Lá se vai mais um ano. Difícil acreditar que já foram tantos, nem tanto, do total muitos já foram vividos. Bons anos, bons anos mas sempre deixaram para trás, todos os anos da vida, que não voltam mais, como sempre, lá se vai mais um ano, ainda que colorido, que festejado, ainda que cheio de esperanças, mais um ano a esperar, o outro ano, que ainda passem muitos, pela frente venham mais de cem, sem problemas, sem guerras, sem misérias, como sempre indo, indo, indo, lá se vai mais um ano.